Acabou minha matriz. Né? Morreu. Corre errado. Tá, ele Macaca, macaca, Macaco, macaco. Macaco. É matriz aberta e não é uma coisa mesmo. Eu vou bala, tô correndo. Ah, eu okay, ela me dormiu, que isso? Ela atacou os leitentes. Abriu o ponto, galera, vamos vamos Olha a granada de todo e ali. Três e costa causando o carro do caralho. Já? Tá dormindo. Morreu, Três aí, né? Ficou livre demais a três. Nossa. Pra que tô também, velho? Ah, de Hans, Dá bem, fez um favor. Agrupa, agrupa, agrupa! Três de perseguidos. Agrupa, agrupa, agrupa, agrupa! Não, não vai não, Deixa vir cara que você quer matar eu vou com você. Deixa né? uns cara que vai todo tô pegando quem não tá com o escudo azar, é o macaco, vale? Pô, não é muito certo isso. Tudo de de útil, é, útil. Ah, não. sei é. lá, mano. É, A Bora, bora, bora, bora, bora. Ó, quem que vocês vão? Pula, A. pula, tem, tem três costas, três costas, três costas. macaco pulou um, no Macaco, um, macaco dá pra não matar esse macaco. Tato, macaco. Três foram atrás. Vem ponto agora, vai indo pro ponto, vai se mexendo no ponto. Vai, vem cura, vem cura, porra. Tô com pouco, pouco life aqui dentro. Ana, Ana. Aqui atrás, Ana. Ana escondida aqui, Ana. Bala! Oi! Acabou no meu latriz a acabou meu negócio também. Me pegou. Ah, vai. Nossa, eu vim uma lá pra cara. fora. Se o metro tá com um Zarya ainda, o Zarya é com Saco velho de Vood Rog. Opa, opa, opa, opa. A opa, a grupa, a grupa. Volta que tá aí. Não dá tu ficar, viu? Matei dois caras aqui solo, velho. Beleza, vamos, vamos, vamo rápido, rápido. Vamos, agrupar. Não, agora tem quatro lá, hoje ah, tá não. em A tá em quatro, quatro, tem que ir, velho. Então, bora. Pega a Zara aqui, ó. Zara isolada aqui. Que time que é esse aí, esses caras? Você deixou dormir, É time de hack. Aí, velho, olha essa merda. O louco toma escudo. Macaco pulou na backline, matos, tá atrás do soldado. Manta os cara, mata os cara, mata os cara. Não dá para eles curar, professor. Mas... A... Zara, zara, Zara, Zara, Zara, Zara. Boa! Se... Vamos só controlar aí. Cuidado, Yuki. Ele mata essa mina velho, é a Ana, velho. É uma espiritualidade. Eu vou ficar aqui perto porque assim eu posso derrubar alguém. Estou de ult já. Cuidado, Yuki. Quem correu com, com, com ele? Ah, alguém já não tá com ele não. Obrigado. Onde foi esse ult? fudeu obrigado uhum. pegaram uhum. Deram o um obocô. Ah, oh, nossa senhora. E foram os dois uhum. suportes, e o DPS, caralho. Espera o próximo, espera Espero, vamos ficar aqui em cima. Contesta não, contesta não, soldado. Vamos high ground, tá, o que tá, tá dando certo mesmo. Ó, oh, o macaco pulou. Eu mato aqui, ó. Macaco morre aqui dentro. Come eles. Tem ult. Nossa. Tá dormindo. Eu não. viu? tem ult, N. Eu morri. macaco matou. Eu tenho, mas. Sim. Tô de outro. Eu acho que acertei a granada no 6 aí, não sei. Tá atirando na base. Opa, essa é minha batida. Eu acertei a granada em tá alguém? Tem uma analisada. Ah, nunca Ui, mortos. resistou. Cuidado. 3 se coxa, 3 se macaco coxa. O macaco, o macaco. O macaco. Tem uma Ana aqui pulando. Vicora, Vicora, Vicura. Primeira rodada. Tchau! Ai, ah, quase ela voou! Boa. Ponto 1 <risos> um a 0 Ó. Oh. Só atrás, sir. Zara dormindo. Zara é Dá um pick, mano. Matei. Sério? Raposa, você consegue matar todo mundo aqui, ó. Eu, eu matei um já. Não, um só não basta. Mas né? é um hook, né? Não, mas nem só no hook. Você mata, né, cara? Ó o ponto, ó o ponto. Daria morrendo. morrendo. Vaza, vaza, vaza, vaza. vaza. Não conto, um ponto, mano. O atrás. já de roga atrás, não tem o que fazer mesmo, entendeu? Correu, corri, tem que segurar aqui, mas... Não, também. Tem, que, tem que acertar esses hooks esses, esses aí, pô, pegar logo essa porcaria desse desse, desse, desse suporte aí, pra quebrar o esquema deles. Cara, eu tava fazendo, tentando fazer isso, falaram pra mim no lugar fechadinho que tava todo mundo, daí eu... Não fui. O primeiro a morrer foi a Tracer. E a gente perdeu a luta ainda. pela esquerda? Junta. Puxa a esquerda aqui, eles gente tudo ai no meio. vamos Entrei. Abre a matriz, abre a matriz, abre a matriz, ai. Boa, a boa, boa. A bomba. Ficou A bomba é é Peguei a, a Tracer. É, acho um velho. Vou voltar. Tá. Opa! Minha tinha Boa! Cuidado, ah, Robin, tu tá com, ah, tá com ah, ah, raiva! É meu Deus! Volta, volta, volta! daí, de filho da puta burro! Pelo amor de Deus, o é outro! Volta, volta, quem tá! Fica ah, tentando um puxar Deus. aqui pela para cair no poço, viu, Robin? Três e costas, Pra esse costa Vou esperar que, alguma coisa Vou lá, é que lá Eu o que Porra, pegou Hora de acertar a, não, a sua é uma combagem de graça Opa. Mas tem luz, né? é, A tem É, agrupa, agrupa, não. Segura o ult do a luz, luz pra esse ponto ou... Eles vão ficar tentando combinar a gente, assim. Nosso item. é meio retardado. Puxa é top 5 mesmo. Ele tá jogando só né? Lá que o jogo é só, tô, cara. Cara. tô sem cura. Mas, tamo tudo preso aí, velho. Vai, vai! Um de life! go, Peguei! Vamos, vamos, vamos, vamos! Pega a cenária! Olha esse curaço aí. Granada, granada, granada. Só no final, mas saiu logo. Tem 3 índios, velho, tem 3 índios. Boa! Que bom! Goz voltou, Goz voltou! Cuidado, Goz, puxa ele. eles! Transforma pro cara. Tá cara. Tô com o ult, tô com o ult já, viu? Eu tô eles dentro do outro lado. Pega, pega, pega, pega! Mata se pega. bosta, mata se bosta, véio. É, vou... Calma, Vou morrer. <risos> <risos> <risos> vou morrer. <risos> Caralho. Dentro, dentro, tem do bagulho. Pega, pega, pega. Essa Zara é muito vou morrer nessa ult aí. Nice, nice. Nice. Nice. Nice. puta! Macri voltou, Macri voltou, tá em mim, Macri, Macri tá em mim. Hot Hog, hot Hog. Mata, mata que ele me errado. Boa. Ué, foi pra trás de mim. Caralho. Tracer no ponto. Zara voltou, Zara voltou. Tô vestindo você, você tá vestindo. Né? Morrendo Acabou a minha matriz, né? Morreu. Carro errado. <risos> tá, se <isso> é precisar. <risos> Meu Lúcio não é o melhor, mas é afiadinho. Ó, oh, tá o Henrique, quer dizer, o Henrique. derruba. Vai em O cara não cansa, mano. Tchau. Quem tá no ponto, velho? Quanto, mano? três. Três, GG. E... Não,